Bom, senhores, dois fatores muito importantes quanto à navegação. Você tem a navegação aqui no stream, né, conforme eu passo o endereço, que você pode navegar igual uma parte do Facebook, né? Todas as matérias estão aqui, você não perde absolutamente nada. Ah, professor, faz 10 dias que eu não entro na, na sala de aula, então vê o último dia, retorna aqui, perfeito, onde estão todos os, os dias, ó. É, 19 de abril, 16.52, 19 de abril, ok? Agora, voltando aqui no chat. Vamos aqui no chat. Vamos abrir aqui um aluno e demonstrar como que é que você navega no chat. Continuando. Por exemplo, isso daqui é um link, Ok você clica aqui e você vai ser redirecionado, queremos te conhecer melhor, é o um link, aqui é um formulário subindo, aqui não tem uma necessidade de explicação né, como se fosse um equipamento de som, clica aqui no triângulozinho, ele vai abrir o áudio por exemplo, isso daqui também é um link é? manutenção completa de microscópios só clicar não tem segredo ó você tá aqui fora está seta aguda entrou na caixinha abriu a mãozinha né que significa que é um link que você vai ser redirecionado para determinada posição eu também tenho links em azuis né em azul e esses links em azul você também vai clicar nele perfeito então, por gentileza, também sempre verifique, né, sempre caminhe no histórico. Ontem, né, caso você não tenha entrado, então sempre verifique as informações anteriores para que você não perca nada. Tem alunos que falam, professor, estou sem material. Aí eu vou viajar aqui no chat, né, no histórico dele e tá cheio de material lá atrás que ele não retornou, não visualizou. Nisso ele perde tempo e o professor também perde tempo, né? porque tem que policiar o aluno, cada um se policie para que o curso não fique demasiadamente longo.